Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parênteses. Parênteses é uma pontuação e a gente vai ver algumas das suas funções. Olha esse exemplo aqui. Há muito, muito tempo, há milhões de anos atrás, não existia nada à face da Terra nada de nada, nem mesmo pessoas ou animais. Em contrapartida, o céu já era habitado: o Sol, a Lua, as estrelas, já lá estavam todos. Aqui a gente tem o uso de parênteses. Você consegue ver o porquê deles estarem aí? Isso para dar uma ênfase, adicionar uma informação, explicar melhor o que está acontecendo e esclarecer o nada que existia na Terra. Olha esse outro exemplo. Meu nome é Marcos Castro, sou comediante, matemático, músico e game developer. Desde pequeno, eu tinha o sonho de um dia criar meu próprio jogo. Castro, 2017, página 7 e, nesses casos, o que os parênteses estão fazendo? Primeiro, a gente usa reticências dentro dele para mostrar que tinha mais texto original de onde eu peguei esse trecho. E aqui está indicando a fonte, ou seja, eu tenho o sobrenome do autor, o ano do livro e a página. E isso tudo tem que vir entre parênteses. É uma forma de indicar a fonte. Olha esse texto teatral. Entram quatro crianças. Narrador 1. Um. As cigarras e as formigas. Fábula de Monteiro Lobato. Narrador 3. A formiga boa. Formigas entram e começam a trabalhar. Narrador 2. Houve uma banda de jovens cigarras, cigarras entram, que tinham o costume de ensaiar ao pé de um formigueiro. Cigarra A. 1. um, 2, um, 3 e começam a cantar. Formigas se divertem e dançam enquanto trabalham. Narrador 2. Só paravam quando cansadinhas e ficavam felizes quando percebiam que divertiam as formigas que por ali trabalhavam. As cigarras param de cantar e as formigas aplaudem. Nesse caso, tudo que está entre parênteses, a gente chama de rubrica. Entram quatro crianças. Formigas entram e começam a trabalhar. Cigarras entram, começam a cantar. Formigas se divertem e dançam enquanto trabalham. As cigarras param de cantar e as formigas aplaudem. Que é um texto que não é falado na hora da peça e serve só para o ator saber que ações ele deve tomar. Para resumir, os parênteses têm algumas funções. De explicar uma coisa no meio do texto, fazer uma ressalva ou inserir a fonte da citação que você está utilizando. No texto teatral, tem uma função um pouquinho diferente, que é a da rubrica, para indicar ações para o ator, ou o modo que ele tem que falar as coisas. Sua vez, que tal você tentar observar qual a função dos parênteses nos textos que você lê? Bons estudos e até mais!